Daqui a pouco eu vou ter mais um filho. Ah, não. Não. não. Mano, minha namorada quer comer McDonald's todos os dias, velho. Não aguento mais. Mano, enquanto minha namorada quer comer McDonald's, aqui tô eu comendo meus filhos como se fosse orgulho <risos> um... <risos> A instalação de luminárias no saguão principal Abaixo da ponte. <risos>